Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à disciplina de Sociologia da Educação. Hoje nós veremos o módulo 4, Análise da Escola, a Educação como Processo Social. Nesse módulo nós veremos na unidade 1, Análise Sociológica da Escola, né? e aí em dois tópicos, a escola como objeto de análise é sociológica, e depois a herança familiar desigual e suas implicações escolares. É, e, por fim, na unidade 2, a educação como processo social, a escola e o processo de reprodução das desigualdades sociais. O objetivo desse módulo é que vocês sejam capazes de compreender a escola como objeto de análise sociológica e a educação como processo social, conforme os conceitos vistos anteriormente. Na unidade 1, um, então, veremos a análise sociológica da escola. O primeiro aspecto é a escola como objeto de análise sociológica. Conforme diz a, o Durkheim na obra Educação e Sociologia, a educação ela é um microcosmo social. E aí, nós podemos fazer um paralelo com aquilo que nós vimos anteriormente no módulo 3. Vejam, dentro de uma mesma sala de aula, nós temos pessoas que têm histórias de vidas muito diferentes. Nós temos pessoas que têm crenças diferentes. Né? no âmbito religioso, no âmbito político, nós temos pessoas que possuem valores morais significativamente diferentes e que têm condições materiais de existência também diferentes. Né? Vejam, é, duas famílias que possuem a mesma renda, por exemplo, aparentemente elas têm a mesma qualidade de vida, mas se você tem mais ou menos membros em uma família ou outra, é claro que essa condição de vida ela se altera. É, nós temos, por exemplo, é, dentro a, a, de uma sala de aula, pensando uma sala ali de 35, 40 crianças, é, crianças que vieram de diferentes localidades do país. Hoje, toda a sala de aula, é, nós temos esse movimento. Quando não, nós temos dentro da sala de aula é, é, alunos estrangeiros ou, ou filhos de estrangeiros. Então, a escola, ela é, nessa expressão do Durkheim, um microcosmo social, ou seja, você tem ali um conjunto de interações que se dá e que muitas vezes gera conflito, porque as diferenças é, da educação doméstica também são significativas. Né? E aí nós veremos, ah, nesse, nesse aspecto da, da escola, enquanto esse microcosmo social, que a escola ela possui um papel de reprodução social. A escola ela busca... Primeiro, em primeiro plano, reproduzir a si mesma, né? Então, a escola, ela, ela reproduz ali a, a, a sua forma de gestão, ela reproduz os seus valores e ela reproduz até mesmo a, a sua forma de se relacionar com os alunos. Muitas vezes, inclusive, a escola é refratária das mudanças sociais, né? Ou seja, ela tem dificuldade, às vezes, de, de, de acatar essas mudanças mais imediatas no âmbito social. A escola, então, ela é esse espaço coletivo, esse, esse espaço em que é, é, você transmite valores para a vida em sociedade e que tais valores eles é, pressupõem essa reprodução. Para que a gente entenda como essa reprodução se dá, nós pensaremos agora, ah, primeiramente, na questão da herança familiar desigual e nas implicações escolares. Primeiro ponto, como nós vimos lá no conceito de capital cultural do Pierre Bourdieu, a, quando nós ingressamos na escola, nós temos diferenças em relação a esse capital cultural. Quais diferenças? Olha, as famílias possuem membros com é, mais ou menos anos de escolarização, é, com mais ou menos informações sobre o funcionamento da escola, é, nós temos é, famílias que possuem o hábito da leitura, outras não, alguns possuem práticas culturais específicas, como audição de música, assistir, assistir filmes e séries, né? é, ir a eventos culturais, como peças de teatro, shows musicais, né? é, e outras famílias que não possuem essas práticas culturais, por diferentes motivos. Né? Então, é, na relação do capital cultural da família com a escola, o que nós temos é que muitas vezes a escola, segundo o Pierre Gaudier, é a escola vai tratar é, essas crianças que possuem mais proximidade com os valores da escola é, de maneira privilegiada. Ou seja, olha, a criança, por exemplo, que ela foi melhor orientada no ambiente doméstico sobre o funcionamento da escola, ela tende, e aí novamente eu ressalto para vocês a, a palavra tendência, né? Ela tende a ter um melhor rendimento né, é, por quê? Porque ela já sabe os meandros de funcionamento da escola, né, então o que nós pensaremos, olha, a família, ela tem um papel extremamente significativo, como nós vimos já nos módulos anteriores, no papel de socialização da criança, né, a, a, e depois no papel dessa educação formal, e, como já foi mencionado, essa educação informal, ela se dá mais por vias indiretas do que diretas, ou seja, a criança, ela vê, por exemplo, os familiares lendo, e é claro que ela vai ter uma maior proximidade com a leitura. Ela vê a, a, os membros da família é, ouvindo música, ela é levada pela família até uma peça de teatro, ou até um show musical, ou a um parque, né? Ela é, está ela recebendo de maneira indireta é, uma educação para... É, para aquilo que é cultural e que vai ser valorizado no âmbito escolar, ou seja, a escola ela vai valorizar, segundo o Pierre Bourdieu, aquilo que ela não ensina, né? ou seja, aquilo que está no âmbito familiar, no âmbito doméstico. Então, o capital cultural, no caso, ele, ele, ele, ele pode ser visto, segundo o Pierre Bourdieu, como aquilo que vai gerar uma herança desigual, né? uma herança desigual do âmbito cultural e que vai ser revertido por uma, é, por, por, pelas suas implicações escolares, como as notas ou com a maior familiaridade com aquilo que é transmitido pela escola, né, e aí a gente pode pensar da seguinte forma, olha, a escola de cada um, né, então a escola que eu tenho é diferente da escola que o, o meu colega de sala tem Estando ao meu lado, ainda que nós estejamos com o mesmo professor em sala, que nos ensina de maneira igual, a recepção que nós temos do conhecimento se dá de maneira diferenciada, por quê? Porque no âmbito doméstico nós tivemos uma relação de maior ou menor é, é, proximidade com aspectos que são valorizados pela escola por exemplo, a desenvoltura no falar, que é muito valorizada pelos professores, ou mesmo a, a, a facilidade com a leitura, né, a criança, por exemplo, quando chega na escola já escrevendo, ou mesmo já tendo rudimentos de, de matemática, ou seja, a escola, ela é diferente, ainda que o ensino transmitindo seja, é, é, é, teoricamente, o mesmo para todos os alunos daquela sala de aula, né, então... Isso que o Bourdieu vai colocar como a herança familiar desigual e suas implicações escolares. Né? E aí nós vamos para o próximo ponto, que é, olha, a escola, então, ela tende a reproduzir as desigualdades sociais. É, o Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passerron, que são dois sociólogos franceses, publicaram lá em 1971 um estudo muito importante chamado A Reprodução. Nesse livro, é, esses dois sociólogos, eles apontavam os aspectos relacionados à educação que contribuem, e aí a palavra contribui vai no mesmo sentido de tende a contribuir né, é, para a reprodução das desigualdades escolares. Por quê? Porque nós temos uma, uma crença coletiva de que a escola trata a todos de maneira igualitária. Quando nós olhamos para essa concepção do Pierre Bourdieu e do Jean-Claude Passeron, o que nós temos é que a escola ela trata de maneira igual os desiguais, logo é um tratamento desigual. Né? E aí esse tratamento desigual ele faz com que a escola contribua para a reprodução dessas desigualdades sociais, já que a criança quando entra na escola, segundo esses autores, ela tende a, a reproduzir e a ser valorizada ou desvalorizada por comportamentos, condutas e práticas que ela herda por, por herança ali do ambiente doméstico, né? Como, por exemplo, como eu já mencionei para vocês, uma certa maneira de falar, uma certa forma de agir, uma certa forma de, é, de se relacionar com os colegas, por exemplo. Né? Então, a escola, nesse caso, nós olharemos a escola como um ente de, de, de, de, de reprodução das desigualdades sociais nessa perspectiva do Pierre Bourdieu e do Jean-Claude Passeron Vejam o seguinte, a, a transmissão de conhecimentos comuns ela é recepcionada de maneira diferente pelos estudantes. Então, é comum, por exemplo, numa sala de aula... O professor explica algo para os seus alunos, e alguns alunos entendem, outros alunos não entendem, e aí um dos aspectos principais, por exemplo, é o vocabulário, né? Olha, aquelas crianças que têm o vocabulário mais próximo do vocabulário do professor, por meio daquilo que receberam no ambiente doméstico, tendem a ter um melhor rendimento. Novamente, a palavra aqui é tendência, tá? É, ou seja, o que, nós vemos, o que nós vemos no ambiente escolar é que as desigualdades, elas também ah, estão presentes no ambiente, no ambiente familiar, e isso é, é, é, é ressaltado no ambiente é, escolar, né? O outro aspecto aqui que nós veremos é que as desigualdades sociais, elas se transformam em desigualdades de ensino, principalmente desigualdades de aprendizagem. Vejam o seguinte... É, dentro de uma sala de aula, nós temos um conjunto de crianças, né, bem significativo ali, 35, 40 crianças, e cada uma ali tem uma origem social, como nós já vimos nos módulos anteriores. É, essas, essas diferenças, né, elas também se dão no âmbito é, econômico e social, e claro, né, como já ressaltado, no âmbito cultural também, né. Então, as desigualdades sociais, elas tendem a se reverter em desigualdades é, é, também de aprendizagem, ou mesmo é, é, desigualdades do percurso de escolarização, né? Já que o fato de você ter, por exemplo, é, familiares que têm é, é, percursos de escolarização mais longevos, tendem a reproduzir nos filhos esses percursos de escolarização, ou seja, é mais difícil para aqueles que não possuem é, percursos de escolarização longevos na família terem um percurso longevo, né? Quando nós olhamos para estudantes universitários, esse é um dado é, bem concreto nas pesquisas de sociologia da educação, né? A relação entre a escolaridade da família e a escolarização dos filhos, né? Então, vejam, desigualdades escolares tendem a se reverter em desigualdades é, é, dentro do sistema de ensino e, claro, diferenças do próprio ensino. E essas diferenças do ensino cabem a cabem à escola, então, é, se pressupõe que, enquanto futuros professores, que vocês estejam sempre atentos a essas questões, principalmente para não serem agentes de reprodução dessas desigualdades sociais, né, então, aquilo que nós vimos anteriormente nos conceitos de igualdade, diferença e desigualdade, né, e também com as questões relacionadas ao multiculturalismo, é significativo disso, né? Já que cabe ao professor, ele, por meio desse conhecimento da sociologia da educação, entender ali essas diferenças né? e, é, e tentar minimizar os efeitos dessas desigualdades no percurso de escolarização das crianças e adolescentes. Eu agradeço a vocês e, é, é, e desejo bons estudos a todos.